Passados cinco anos da elaboração e publicação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, é tempo de se conhecer como os serviços por ela preconizados estão avançando e quais seriam as medidas a serem adotadas para que a implantação desse serviço se concretize segundo a perspectiva inclusiva pela qual foi concebido. Um dos serviços da Educação Especial é o Atendimento Educacional Especializado aí definido pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva como um serviço que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. O AE é realizado prioritariamente nas escolas comuns, em espaços escolares denominados salas de recursos multifuncionais, SRM. Deve ser ofertado obrigatoriamente pelos sistemas de ensino de todo o Brasil. O presente projeto apresentará estudos com base em indicadores que resultam do atual processo de construção de sistemas educacionais inclusivos no Brasil. Esta pesquisa foi promovida pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. O Ministério de Educação, MEC, a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e o Instituto de Pesquisa do Discurso do Sujeito Coletivo, IPDSC. Seu objetivo é identificar e caracterizar, nas escolas comuns, as condições institucionais, humanas, pedagógicas e operacionais que atualmente são predominantes nos processos de implantação e consolidação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O desenho metodológico qualitativo desta pesquisa está fundamentado nos princípios e procedimentos inclusivos aplicados à educação. Por esse motivo, a intenção nesta investigação é utilizar um modelo qualitativo de coleta e análise de dados de dentro para fora da escola. Optamos pela metodologia do discurso do sujeito coletivo nesta pesquisa porque é uma forma de resgatar e apresentar as respostas obtidas de pesquisas empíricas, em que as opiniões ou expressões individuais apresentam sentidos semelhantes. Os pesquisadores entrevistaram dirigentes, pais e professores de escolas públicas das cinco regiões brasileiras, com a finalidade de conhecer as transformações das escolas a partir da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Participaram das entrevistas gestores escolares, coordenadores pedagógicos, coordenadores de educação especial das redes de ensino, professores do ensino fundamental 1 e 2, professores de AEE, pais ou familiares de alunos com e sem deficiência. Os resultados provenientes dessas entrevistas foram analisados pelos pesquisadores deste projeto. Ao identificar no discurso dos entrevistados as expressões-chave, as ideias centrais, unimos essas informações, criando os discursos do sujeito coletivo que chamamos de DSC. Esta pesquisa, então, baseia-se na escuta de 357 sujeitos que compuseram a sua amostra. Foi realizada em 96 escolas, localizadas em 48 municípios de pequeno, médio e grande porte que integram o Programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade. Esse programa foi implementado pelo Ministério da Educação com o objetivo de apoiar a transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos. Foram coletados 3.570 depoimentos sobre questões abertas e casos apresentados aos participantes. Os resultados apresentados nesta amostra são uma síntese das respostas obtidas na pesquisa de campo. Para conhecer as respostas completas e as diferentes opiniões dos participantes, acesse o relatório do projeto disponível no site. A opinião dos especialistas foram aplicadas somente as perguntas de número 2, 3, 4, 5 e 6, que apresentam situações problemas.